Vem cá, quer aprender como gabaritar matemática na prova do MP São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos, e nessa aula de hoje você vai aprender como gabaritar matemática da banca FGV. Você vai aprender a gabaritar matemática na banca FGV. Então, para cima deles, para cima do MP São Paulo. Mas eu já sei que você está aí com um pensamento né, negativo. Você já está pensando né, o seguinte. Marcão, mas isso é possível? <risos> Marcão, mas isso é possível? Sim, é possível. É totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, que é a nossa metodologia de ensino. Mas Marcão... né? Vários questionamentos, né? Mas, Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. Tríade do método MPP são três simples técnicas que regem o nosso método, que fazem você aprender a interpretar e gabaritar né, matemática em poucas semanas. Faz você gabaritar, faz você interpretar e gabaritar, cara, em poucas semanas. Se você seguir o método você vai chegar no seu objetivo. Por que que funciona, né? Por que que o método funciona? Por causa das técnicas, né? Então eu vou falar agora qual é a função de cada uma delas dentro do método. Beleza? Vou falar aqui rapidamente. Ó. Quem já sabe, ajuda o tio Marcão. Ó. Vamos lá. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá, qual é a função, né, de cada uma delas dentro do método? Ó, primeira, primeira técnica é o método 250 ou método das marcações. Para que que serve o método 250? Qual é a função, né? O método 250, a primeira técnica, você aprende a interpretar. É isso aí. Primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso para os nossos alunos, é interpretar, beleza? E interpretando a questão corretamente, você já tem metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50, legal? Aí são etapas. Interpretou, resolve. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica. Com a segunda técnica, você aprende a resolver as questões, você aprende as malandragens de prova. Né? Você aprende ali técnicas de resolução, né, macetes que vai fazer você ganhar tempo, né? E isso, né, numa prova de concurso, né, o tempo é o seu bem mais precioso. Então, com a segunda técnica, você aprende, né, os macetes. O que que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo o é, que, que a maioria de vocês, né, a maioria dos alunos, né, quando sai o concurso, o que, que a galera faz? Vai lá, pega um monte de prova para tentar resolver. Não é assim. Você não sabe nem andar, já quer correr. pô. Por isso que você desiste. Por isso que apenas 5% chegam lá. Porque não adianta você ficar desesperado. Cabeça de gelo. Né? Interpretou, resolve. Essas são etapas. E a terceira técnica é a prática, é o nosso diferencial, técnica 20-80, 20%, -80, 20 de teoria e 80% de exercício. No nosso curso do MPS, 20% de teoria e 80% de exercício. Legal? A gente vai direto ao ponto, sem enrolação, para você decolar. E você seguindo as três técnicas, você vai chegar no seu objetivo, que é a aprovação. Beleza? Agora que você conhece né, a tríade do método MPP, vamos lá. Vamos aplicar e aprender. Então, sem querer querer corococó vamos lá, para cima deles. Começando aí a nossa aulinha. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar,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 em todas as bancas. E se você seguir o um método, você terá o mesmo resultado que o nosso aluno Denis. Olha o que aconteceu com ele. Ele seguiu o método e olha o que, ele, olha o que aconteceu com ele. Ó. Na verdade, passando para agradecer a galera do MPP. Nossa aula ainda não acabou. Ó. É aquele motivacional que você já sabe que rola em toda a aula. E sem dúvida, preste atenção, ó, fizeram a diferença na minha aprovação. Toda a parte de RLM e matemática, estudei 99% com vocês. E 1%, preste atenção, ó, foi testando outros métodos que serviram para me mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Aulas simples sem enrolação, ensinando atalhos para ganhar tempo em prova. Enfim, muito obrigado, Polícia Civil São Paulo. Então é o que acontece. O cara chega aqui, né? Ele vai aprendendo. Só que ele não acredita. Pô, não é possível, né? São anos de sofrimento, aí ele pula o muro. Ele vai lá na concorrência. Só que ele volta para cá. Porque não tem jeito, cara. O método é diferente. E se você quer aprender mais macetes iguais a esse pro MP, matricule-se, cara. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque olha o que nós oferecemos: um curso de matemática básica, para você relembrar a matemática da Tieteteca. Um curso de matemática. Um curso de raciocínio lógico. E o principal um suporte tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula. Você tem um suporte. tá? Você não está sozinho. E mais cinco bônus exclusivos. Ó, Você vai levar um sexy da FGV, que é um curso de exercícios, né, com mais de 150 questões comentadas. Um CTP FGV, com mais de 100 questões comentadas. Bônus três, cinco simulados no sistema TrainTime. Time ou seja, as questões são temporalizadas, você tem aquela adrenalina de prova. Bônus 4, um cronograma do zero ao gabarito e mais 6 meses de acesso. É, então a matemática aqui é aquela continha de padaria. Se somarmos aqui ó, todos os valores, seu curso sairia por mais de mil reais, mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de 30 e 72 você não pode perder essa oportunidade então se você se interessou cara clica aí no link e matricule-se no curso ou aqui na descrição né deixamos também aqui na descrição o nosso link e o telefone de contato 021 9702 441 3, 3. Legal? Esse aí é o telefone do Júnior. Entre em contato com o Júnior. Ele está colocando também aí no chat, tá mas é só você entrar em contato, adicionar e entrar em contato. Beleza? Legal? Agora é com você. Vamos lá. Para cima deles. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar.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 É isso aí família, finalizamos aqui mais uma aula para o MP, está né? chegando aí a hora da prova, quanto mais tempo você demorar vai ser pior, então compra logo o curso e começa hoje, já segue o um método, já começa a seguir o um método hoje, legal? Que no final vai dar tudo certo, tá? o link como eu falei está aqui na descrição do vídeo e agora é com você. E lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática para passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço.